Fala, queridos amigos! Vamos começar a pedido de vocês a série de GTA Zumbi. O nosso personagem aqui, o nome vocês vão escolher, deixem aí nos comentários o nome do nosso personagem. A gente acabou de fugir da prisão depois do apocalipse zumbi e vamos correr para sobreviver. Beleza, gente? Então vamos lá. Para quem não conhece o, o mod, nós vamos... Basicamente sobreviver a primeira noite aqui O carro tá estragado, gente O carro tá estragado Desce aí, meu filho Conserta o carro primeiro Ixi, eu preciso de um kit de reparo Não tem jeito Ali, gente, ó No lado direito, embaixo Ixi, esses caras que gritam É zumbi que corre, cara, fodeu Bora, Vambora, vambora Ai, vem ele, cara. A estamina tá indo pro pau. Eu não tenho nada, gente. Nada, nada, nada. Só tem a porrada mesmo. Vamos ter que procurar um lugar aqui, alguma coisa. Nossa, já tô ficando com sede. Ali no, eu ia falar com vocês, gente. No canto direito inferior, a gente tem as estatísticas do personagem. Sede, fome que isso que estão falando ali, vocês escutaram? Vamos lá O cara cansou, velho, olha lá, estamina Vamos ficar quietinho aqui O cara tá vindo atrás de mim lá, velho, olha Caramba, O zumbi é incansável, né, velho? Teoricamente Sai fora, rapaz Fica essa névoa aí Galera, vamos lá, vamos deixando o like Vamos fazer essa série aqui bombar, tá? E basicamente pessoal é o seguinte Hoje nós vamos tentar sobreviver Mas eu criei aqui uma história com o nosso personagem Que ele foi preso injustamente Tô perdendo vida né velho Ele foi preso injustamente E agora ele tem que procurar a família dele Tá Ele foi... Tem um carro aqui cara Tem não ele foi acusado de um crime de ter matado um amigo dele Mas na verdade fizeram só uma armação pra ele Caramba, gente, tinha um carro ali, tá estragado, velho Não vou conseguir sobreviver desse jeito não, mãe Não vou conseguir não Deixa eu ver aqui o um mapa, gente Tem sobreviventes aqui, ó Vamos lá esse pontinho azul, gente, significa sobreviventes amigáveis Vamos ver se a gente acha aqui. o bicho não para de correr atrás de mim, cara Perdendo vida, velho, de tanto correr Tem uma casa aqui, será que tá aberto? Vamos lá, olha Tá doido, o cara não desiste, velho a gente tem que achar uma arma, se a gente tivesse uma arma, tá fechado Ele correndo lá, bicho, é o zumbi que corre, cara, o zumbi que corre é muito violento Nossa, eu tô ficando com sede de tanto correr, cara Nossa, vem ele ali Aí gente Cadê? Tem nenhuma arma aqui não. Ai ah, meu Deus! Sai! Será que ele, ele pula? Vamos dar uma descansada aqui, pô! Maluco olha lá! Um zumbi retardado! Sai fora! Ixi! Ó, oh, o cara tá aqui, o cara tá aqui. Dá pra gente recrutar os, os vivos, cara. Olha o cara ali. Não, taco não, cara, o cara tem um taco ali Vamos recrutar esse aqui pra ajudar a gente Vamos chegar perto Os azuis são de boa, gente Vem cá, meu filho F para recrutar O E para configurar Vai, meu filho, me segue Não Ai, sai de perto Sai, sai, sai, vou morrer, vou morrer Mata ele, cara Vamos deixar ele atirar, gente Ele vai morrer, eu vou ter que pegar a arma dele Que isso, cara, atira na cabeça, doido Você vai morrer Sai de perto Olha ah, o um maluco correndo Ô, oh, doido Cadê o cara que morreu? Não morreu, não Ixi, virou zumbi também ah, peguei a arma dele Corre, corre, corre, corre corre. Calma, vamos correr um pouco pra gente poder matar ele, gente Sai Vamos pegar as coisas dele aqui, ó Beleza Mais dois de... Resource Aí, pessoal, a gente tem que ir fazendo as coisas pra gente poder sobreviver Vamos procurar mais coisas? Poxa vida, pessoal Tem dois aqui, ó Vamos aqui nele aqui Pera aí, cara Ah, o cara tem uma arma Vou pegar a mulher não sei, não sei se tem jeito de recrutar mais de um Vamos tentar, tá cheio de zumbi, cara Pera aí, mulher Vem cá, sorro F, vamos configurar. Combate não. Seguir. Ok. Tá vindo aqui correndo, Olha lá e lá. Tá. O cara já morreu. Vambora, vambora, vambora. Ah, não, ele tá aqui. A gente tem que pegar uma arma branca, cara, para matar esses zumbis mais fracos. Recrutei. Vem, meu filho. Isso. Pronto, vambora. Ó oh, a mulher ca... <risos> que isso, gente? Deu uma trombada na mulher. Pera aí, vamos procurar um lugar, cara. Agora a gente tem que fazer o seguinte, ó. Nós temos que ver... Ah, tem um mercadinho aqui atrás. Que a gente tem que pegar os recursos. Tá... Eu quero ir mais por cento, que aí a gente já vai direto pra tentar achar a nossa família. A nossa. Nossa. Ainda bem que não tem nenhum corredor. Só tem poucos tiros, cara. Poucas balas. O problema é a água, gente. Olha lá. É thirsty. É sede. A loira. Cadê a loira? Tá vindo lá correndo. Vambora, mulher. Vamos ver aqui Tá pertinho, gente, tá pertinho Tá, a gente tá indo, gente Olha a vida, a vida, a vida Ah, morri Caramba, gente, morri de sede, cara Morri de sede Caramba, pessoal É difícil, velho agora eu vou perder tudo, cara Poxa, nossa, fui parar no centro da cidade, velho. Tá, beleza, não tem problema. Vamos ver o que, que a gente faz. Tem um carro aqui. Que carro é esse? Tem um cinema. Vamos ver o que, que a gente faz. Tem um mercadinho aqui. Bora lá. Nossa, velho. Vem é esses diabos que correm. Aí foda que ela desiste, olha. Eu preciso de uma arma, cara é pra mim um taco. Qualquer coisa. Vai ter que ser na porrada. Bate nela! Chuta! Chuta ela! É isso! Morreu! Morreu, gente hum. Perdi um bocado de vida, mas... Não tinha como eu não matar ela, não Tem gente buzinando, velho É mais pra lá? Pera aí, gente é, Vamos virar aqui essa esquina aqui E a gente entra na outra rua Aquele ali é corredor ó. ah lá, viu? Ele fica igual um trem doido, cara, parado Tem uma loja de arma aqui, mas não é possível que vai estar aberta É muita sorte Ah, meu Deus, vou ter que lutar Bate nele Cabeça dele Tem gente atirando aqui perto Seu maldito, toma Dá suas coisas sem armas. Vamos ver que ai ai ai. É. Será que eu consigo achar uma coisa que dá na volta, cara? Tem gente metendo bala, cara. Vamos lá, gente. Poxa, foi foda ter morrido, cara. Perdi os meus companheiros lá, cara. Eu ajudava demais, você é doido? Vamos ver se a gente consegue sobreviver essa noite aqui. Opa, opa, opa, devagar que a vida tá indo com o espaço. Tem alguém buzinando por aqui, os doidos fazendo essa barulhada. O mercadinho aqui, gente. Ai, cara, tem que ter alguma coisa nesse mercado, senão eu tô morto. Vai lá vai Vai, vai, vai, vai Mercadinho, mercadinho Nossa, faz barulho mesmo Aí Pega as coisas, beleza Pega mais Isso Isso O que será que a gente pegou, hein? Tem que pegar água, cara, água e comida é foda, cara <risos> Caramba, gente Gente, não esquece aí de escolher o nome do nosso personagem Nós vamos procurar a nossa família E nós vamos começar a construir um local Pra gente poder se abrigar, pra construir uma comunidade nova Ali no fundo deve ter um taco de beijo ou alguma coisa assim, né velho? Ah, meu Deus Oxi. Tem hostis perto. Ah velho, acha alguma arma? Pelo amor de Deus, tem nada aqui, cara. Nada, gente, nada, nada, nada. Ah, caramba! Nossa, gente, que susto que eu levei, cara. Foda se estiver vindo mais, cara. Eu tô morto. Mata a cabeça dele. Morre! Preciso de arma, velho. Urgente. Não morreu, cara. Morreu. Pegou. Seis de recurso. Nossa, velho. Que susto que eu levei, cara. Eu levei susto. Não sei vocês. Ah, bebi uma água. Não queria beber. Ah, craftar. É ser... Ah, eu, tenho que, eu entendi, agora eu entendi, eu sei pessoal, para craftar Tá vindo um cara aqui, bicho Eu tenho vindo dois, aí já fodeu eu, eu vou subir aqui, eu vou subir aqui Vou subir aqui Que aí eu faço os itens lá Tem um cara muito perto aqui, ó Um vermelhinho, não sei se vocês estão vendo ali Vamos ficar aqui Vamos, vamos craftar uma aguinha Aqui, Pronto Vai pegar fogo de novo, né cara ah lá, craftei, gente Show de bola, agora sim Estamos salvos se, se eu tivesse prestado atenção nos controles ali Esse cara, bicho Será que ele vai morrer? Ele tá dentro do carro, eu vou tentar ir lá Ficar perto dele lá Os zumbis estão tudo ali me esperando, ó. Bora, bora, bora. Tem dois. Dois caras do mal ali. Ó, morreram, morreram, morreram. Vamos lá. Morreram lá no beco. Morreram no beco. Vamos ver aqui, gente. Ah, sai! Cadê os, os cadáveres? Ah, velho, vai me arregaçar. Morri, morri, gente. Meu Deus, cara. Eu não sabia que era tão difícil assim, velho. Voltar tudo de novo, cara. Tinha que ter uma arma por aqui, velho. Qualquer coisa. Bastão que seja, velho. Ah, quer ver, cara? Tem um item aqui, ó Faca aqui, ó Beleza Mas nós temos faca Pera aí Pronto Agora sim, uma faquinha aqui, ó É muito zumbi, velho Vamos lá Mata ele, mata ele Morre Morreu Nada Opa, um carro Parece que não está estragado, gente Maravilha Vaza, vaza, vaza O que estragado, cara? Nossa, velho Tá estragado Me enganou Calma Vamos ver aqui onde a gente pode ir Tem o um Mercadinho aqui, eu acho que é o um Mercadinho que eu vim Bem nessa rua Tá, vamos lá de novo, vamos ver se tem mais coisa lá Vai aparecer um corredor que eu tô morto Tá aqui o é um Mercadinho Ah, Poxa, bicho, se essa porta tivesse aberta, que beleza, que nem ia ser essas coisas aqui dentro. Um bicho aí. Acho que eu escutei um gato. Vamos lá no mercado. Eu acho que é o mesmo mercado que eu fui. Mas... Não custa ver. Pega as coisas, meu filho. Pegou. Tá vindo um zumbi. Tem que andar rápido. Olha ah lá. Vai, vai, vai. Vai. Safado. Tá vindo um monte, gente. Sai, sai, sai, vambora, vambora, vambora, vambora, bora, você falar? Tá vamos ver aqui no mapa de novo, cara Pera aí, gente, tem que achar a arma, velho Meu Jesus Nossa Tá, vamos achar um prédio pra gente subir Acho que aqui tem um aqui Sai. Sobe aí. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui um acampamento aqui. Vamos ver aqui. O que que dá pra gente fazer, gente? Bandagem. Não tem os, os regs. Não tem. Ó. Binding, na verdade. Campfire. Água limpa, porta aqui, ó Comida Opa, molotov Dá pra fazer, vou fazer um Fazer dois Aqui ia ficar economizando, né, gente Vamos lá, agora nós temos molotov Ah, peraí Esqueci de pegar o molotov Ó, tem inimigos perto Olha lá, o cara lá Tá passando lá na rodovia, gente. Vamos lá. Porque a gente pega a arma dele as coisas, cara. Ah não, seu danado era pra descer, uai. É doido? O que é isso? Tem até um caminhão, velho. Ainda tem energia na cidade, não sei se vocês estão percebendo, gente. 9 horas da manhã. Vou continuar andando aqui quando tiver um só assim dá pra matar ah está de sacanagem poxa não acredito gente eu tava dando a facada no bicho olha lá não era pra ter perdido vida não cara nossa velho agora fodeu de vez porque sete é horas da noite é só tem o molotov, 25 molotov, tá doido Eu vou lá tá, atrás que esses caras lá, Eu vou ficar andando com o molotov na mão, não tem outra arma Cadê os caras, velho? Tá passando lá longe, tá vindo ali, ó Nossa, os zumbis são mais agressivos à noite, não me, me diga novidades Olha os caras, olha os caras Onde? Olha é o cara que é mano, o cara que é mano Nossa, velho, que treta horrorosa Gente, é difícil demais, eu vou ter que treinar muito, cara Não parece ser tão difícil assim quando você vê os outros jogando, cara Os caras já estão tá aqui, bicho Vamos pegar o nosso molotovzinho Ah, sai. Eles estão lá. Cadê? Olha ah, os caras subindo lá, velho. Sai, sai, sai, sai. sai, sai. Ele vai me matar. Ah, achei que o portão não abria. Ai, meu Deus. Sobe, me danadão. nada uns. Só de sacanagem, né? Ah, vai ter um cara aqui em cima. Peraí. aí. Cadê ele, gente? Cadê ele, gente? Pera, devagar, vou matar ele aqui na mãe Na mãe Toma, morra Maldito Queimou não? Então queima assim, ó Pronto, agora nós temos uma arma, gente <risos> Essa foi massa, hein? posso que vocês gostaram <risos> Vamos lá, gente Deixa acabar o fogo Tinha um carro deles, cara O carro deles tá lá embaixo Show de bola Arma aqui, ó Dois de recurso Tem mais X aqui Vamos jogar lá no zumbi Aquele ali eu acho que é corredor, cara Um pouquinho mais pro alto Viu, meu filho? é Isso Queima aí Vou pegar a arma ah. Ah. É, gente Eu vou treinar Eu vou treinar e a gente vai o episódio 2 Porque eu vou te falar, cara É muito difícil, velho Gente, então se vocês gostaram Já mete o dedão no like aí Eu quero saber o nome do nosso personagem Que a gente vai criar E se vocês querem mais essa série. Beleza, gente? Beijão pra vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.